sejam todos muito bem-vindos. Eu Estou assim porque está frio aqui hoje, né? Com o braço encolhido. Eu quero falar a respeito do mestre ou um professor. Um professor dentro da definição de trabalho, né? Que nós aqui não fazemos, não é um curso, não é um treinamento, é um trabalho interno, um trabalho, né? De produzir um verdadeiro homem é o alto trabalho, digamos assim. E é um, então o professor ele é um indivíduo que funciona como um elemento de aprendizagem para o outro. É alguém que está ensinando o outro, né? Pode ser através do um exemplo ou através de uma própria fala. Dessa maneira, um professor poderá ser uma pessoa, uma árvore, uma pedra, um livro, um inseto, qualquer coisa. Tudo o que possa servir como um elemento de instrução capaz de impulsionar o indivíduo adiante do trabalho e em sua evolução. O Cris tá dizendo assim, eu posso aprender, por exemplo, né, a gente vê nessas de karatê, o cara tá olhando uma, uma garça lá diz, ah, oh, a garça faz esse movimento. E aí eles introduzem esse movimento numa luta deles. Então, qualquer coisa pode me ensinar, né, qualquer coisa é uma analogia que se eu estiver aberto à aprendizagem, qualquer coisa, um filme, um desenho, uma fala de alguém, é, alguém que nem sabe de nada, uma pessoa simples, lá mais um gesto, uma coisa que ele faça ou fale, ele pode ser nosso professor, ele pode nos ensinar. Então eu tenho que estar aberto para o aprendizado. Porque se eu pensar que eu já sei, daí acabou tudo, não aprendi mais nada. Um mestre é um indivíduo que realizou, concretizou completamente todas as etapas de desenvolvimento dentro do trabalho e agora retornou com uma missão. A ser desenvolvida na realidade do mundo externo. Então, eu não conheço alguém que conheça tanto esse trabalho né, do Quarto Caminho e Enneagrama. Sinceramente, eu não conheço. Mas eu ainda estou simplesmente no começo, eu estou no. Ah, tem gente muito, mas muito mais evoluída, talvez nem tenha feito esse tipo de trabalho. Mas eu estou nessa busca. Então eu sou um professor, um bom professor, né? Talvez um dia venha a ser um mestre, mas ainda não. Só então, esse mestre quando eu tirar minhas minhas meus recalques, minhas coisas negativas que ainda me perseguem, né? Os pensamentos negativos é o que ferma a gente. Então, o, o mestre representa a porta de acesso às demais dimensões do trabalho. Frequentemente, encontramos professores na forma de pessoas que têm uma maior experiência e vivências dentro desse trabalho. Entretanto, não são mestres, pois ainda se encontram na fase de aprendizagem e aperfeiçoamento, situando-se longe da perfeição de um mestre. Um então, mestre é quando um cara já passou por tudo, né? Talvez seja lá o cara que luta karate, né? tá na faixa preta, oitavo dano, não sei lá, não, não sei como é que é a divisão, mas alguma coisa por aí. É quando você já está lá de verdade, já está num outro mundo, já está num mundo espiritual muito mais forte. E isso está vivo ainda, né? Tá. Entretanto, devem ser tão respeitados quanto um, que já nem sempre eles se... Entretanto, devem ser tão respeitados quanto um, já que nem sempre estes existem à disposição num determinado momento. E podem representar a nossa única oportunidade real de participar do trabalho. Ele está dizendo assim, que às vezes você não tem um mestre, você tem um professor, aproveita isso para você se evoluir. Por que eu escolhi esse texto? Por dois ou três motivos básicos. Primeiro, nós fazemos um trabalho de evolução aqui. E ele não é um curso, não é um treinamento, é um trabalho de introspecção. Outra, nós... É, para mostrar que nós não conseguimos crescer sozinhos. Eu preciso de alguém que me oriente, que me dê uma pista, que não precisa ser um mestre, mas alguém que saiba um pouco mais que eu. Só esse vai conseguir me ensinar. E terceiro, que esse aqui é um método que vai trazer para você uma evolução espiritual, financeira, amorosa, de todos os sentidos, se você o praticar. Então... Busque um mestre, busque um professor para te ajudar a andar e trilhar nesse, nessa vida, para você poder se tornar quem você realmente deseja ser. Muito obrigado.